Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, segundo Chá da Fusão, primeiro chá matinal da temporada, estamos gravando aqui nessa manhã de quinta-feira. Nosso convidado de hoje tem 28 anos, é de São Paulo, vem lá da era geológica do VD também, edição 5, Galápagos, onde não teve um desempenho tão bom quanto teve agora, lá ele foi o quarto eliminado, agora ele conquistou a 12ª colocação, segundo membro do júri aqui em Ucrânia. Seja bem-vindo Lucas Moscatelli, Mosca, como vocês preferem. Ah, obrigado. Amigo, e aí? Surpreendido com a sua eliminação ou não estava sabendo o que ia rolar? Eu não não estava sabendo que, que isso aconteceria, mas eu já tinha ideia de que isso poderia acontecer. Eu já tinha, inclusive, mandei para a moderação depois, que eu tinha falado para algumas pessoas que eu poderia votar é, na Marcela sozinho. Acho que não é nenhuma surpresa isso. E que poderia acontecer isso sim, mas, é... mas aí é risco, né? Eu sabia que isso podia acontecer, mas é... não esperava tanto. Bom, tá bom. A gente já vai chegar lá para você contar com mais detalhes. Tá gente, a eliminação do, do Mosca foi super bombástica, mas antes da gente conversar com ele aqui sobre tudo que rolou na trajetória dele no CAST. Já deixem aí o like no vídeo, se inscrevam no canal do VD, ativem o sininho para receber as notificações. Eu estou de olho em quem está fazendo isso, hein? Ah, muito bem. Bom, amigo, eu acho que é, a, primeira, a, primeira, a primeira grande situação aí da, da sua participação em Ucrânia é que o jogo começa para você numa situação delicada, né? Você entra na, na Yarilo e o que se desenha é que você poderia ser o Bóron da tribo ali naquele momento. É, como é que foi isso e como é que você reverte a sua situação e, e até até acontecer a eliminação do Pamplona que te deixa numa situação melhor na tribo. Certo. É como dizia já o Cris, é foi um inferno na Terra, né? Quando eu entrei na na quando eu vi a, a minha tribo e eu vi Rabone, Pamplona e Christian. A, a tribo a Twitch também, a plateia escolheu. Então eu já sabia que não foi à toa que os três caíram ali. Provavelmente eles talvez tivessem pedido pela plateia alguma coisa de colocar. Então eu já sabia que, tipo, uma ligação eles tinham que ir com a Sara não, porque a Sara também é uma pessoa que, que não era dos jogos, assim, muito ativa e que ninguém muito conhecia. Então eu já falei: eu e a Sara estamos na bola. Isso é, isso é fato. Assim que, que eu pisei na tribo. O que eu fiz primeiro, eu procurei a Sara, é, disse isso pra ela, de que, de que os três estariam unidos, isso não era segredo pra ninguém. E, e aí a gente meio que formou ali um F2, já logo no comecinho do, do jogo. Eu já havia conversado com algumas pessoas, com ela antes, mas a gente ainda não tinha caído na mesma tribo e tudo mais. E foi ali que a gente já criou uma conexão um pouco maior, e aí acabamos indo junto para a mesma tribo dos, dos meninos então a primeira coisa que eu fiz foi firmar uma coisa mais sólida com a Sara no começo e e aí começou a tribo né e eu sabia que eu era boro mesmo é, eu e a Sara é, começamos a trocar muitas informações e eu acabei confiando muito muito nela mais do que qualquer outra pessoa então é, ela ela já tinha começado a mencionar para mim assim que o, o Christian tinha falado que provavelmente é, a bora da tribo era eu e que eu tinha conversado com, com a. Eu tinha conversado bem menos também. Eu conversei... Quando começou o jogo, eu conversei com muita gente. O Rabone e o Christian eram pessoas que eu quase não tinha conversado nada. E eu, como eu tinha caído ainda na tribo deles, eu falei: putz, tenho que começar a conversar com eles, que né, 25 pessoas, 24 pessoas não é fácil. E a pessoa que eu mais conversava ali de todo mundo era. Inicialmente era o Pamplona. E e a Sara. Então eu já sabia que eu que eu se fosse para o CT ali, se fosse no primeiro dia, a pessoa que ia sair seria eu. É, então aí eu posso contar agora em relação a iluminação do Pamplona? Pode, pode contar. Não pode pode seguir seu. Se ah, se seguindo, só... né? Tá. Então é, a gente sabia que eu e a Sara chegamos à conclusão. A gente inicialmente Queria tirar o Christian, porque achava que ele tinha muito poder na, na tribo. E realmente ele tinha. É, mas a gente viu que, que era meio impossível fazer isso, porque o Christian tinha conexão com o Pamplona e tinha conexão com o Rabone. E a gente sabia que nenhum dos dois ia querer eliminar ele ali na, naquela hora. Então a gente descartamos essa opção. E aí a gente falou, ou a gente segue com o Pamplona, ou a gente segue com o Rabone. Vamos ver o que, o que, qual é a deles, qual a abertura que eles dão para gente, e com, conforme foi, foi passando os dias, a gente foi percebendo que que muita gente, muita gente não, duas, três pessoas chegavam para mim, chegavam para a e falavam assim: se ali é a Pamplona, se ali é a Pamplona, Pamplona é uma pessoa é, que pode ajudar a gente no futuro. Então, se ali é a Pamplona, o que, que a gente fez? Pegou essa informação e jogamos para o Rabone. Olha, tem pessoas que quer, querendo que a gente se alia ao Pamplona, porque será? Então ela falava isso, eu também falava, a gente combinou de fazer, de fazer a mesma coisa com o Rabone. E a gente começou a perceber que o, que, o, que as pessoas não chegavam no Rabone para perguntar isso, para tipo, falar se alia ao, ao Pamplona. Então, o Rabone começou a se questionar sobre isso, acredito eu, Nossa, na possibilidade... Hã? Eles brilharam, porque aí vocês botaram uma polguinha na, na orelha dele, né? Isso. Então a Sara falava isso e eu falava isso, e aí ele começou a se questionar. Por que, que as pessoas não chegam para mim e falam para mim se aliar ao Pamplona? Então, ele começou a se questionar muito sobre isso. E aí a gente começou a ganhar mais espaço na na, na com o Rabone. E aí, ligação, e aí falava, e eu me sentia, um, no começo, foi muito ruim para mim começar a falar de jogo, porque porque aparentemente eu acho que eles meio que entraram no consenso de que eu seria o FB, então, por exemplo, eu chegava, é, uma, um outro fator que isso também que também, também pesou de homem aliar o Rabone nessa rodada, porque é, o Christian não queria falar muito de jogo comigo, comprando na mesma coisa. Falava, ah, acho que as pessoas estão muito tranquilas, acho que elas não estão falando de jogo. Ai, calma, vai com calma. E isso, isso começou a ficar, eu fiquei irritada. A primeira pessoa que, que se, foi aberta a jogo para mim foi o Rabone, que falou, não expôs nada, mas falou assim, conta o que você quer dizer, conta o seu plano, o que você está pensando em fazer então isso também foi um fator decisivo para mirar no Pamplona então é, a, eu e a Sara começamos a trabalhar muito isso com com, com, com Rabone e, e jogamos isso para ele e aí a gente a, a Sara era, era uma pessoa que transitava muito entre todo mundo ali de nós então ela colhia muita informação de todo mundo e acredito que ela me, me, me priorizava, porque ela sabia que se eu saísse, ela seria a próxima. Ou não, não sei. Mas pela ordem ali, ela seria eu, a próxima. Bom, se esse F3 se confirmasse, era isso que ia acontecer, né? Por exemplo, se eu saísse, é, ela poderia sair na próxima, porque os três estariam bem unidos. E aí, tipo, ela falava, não, a gente vai, a gente vai conseguir. Eu lembro que, que teve uma vez que eu falei para ela que eu vi que estava muito difícil de romper isso. Estava tava muito difícil. Eu falei para a Sara, é, se a gente for para o CT e, e os meninos ainda forem é, redutivos, tipo, vamos tirar o Moscatelli, vota com eles, porque se você votar comigo, é, vai ser à toa. Então vota com eles. Aí ela, ela virou um bicho. Ela falou, não, você não vai sair, nem que eu quite na hora do CT, mas você vai ficar, porque eu, você tem muita vontade de continuar no jogo. Eu já tô ficando estressada logo na primeira assim, na, na primeira rodada. E se, você, se eles falarem que você vai sair, eu vou quitar do jogo e você vai ficar. Pode ficar sossegado. E, e isso, tipo, pra uma pessoa que eu nem conhecia, né? Uma pessoa que falar isso para você, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito gratificado por por isso, porque aí foi uma coisa surreal, assim, uma pessoa que eu nem conhecia e falar isso para mim e, e foi foi isso uniu muito muita gente. Foi aí começou, tipo, além do jogo, é, foi algo muito bonito de, de ouvir e confortante. Então, é, eu sabia que eu podia mesmo contar com a Sarah nesse, nessa questão. Bom, e aí vocês conseguem, com essa desconfiança, aí, eu acho que vocês trabalharam bem nesse sentido, né? Porque, enfim, é, por mais que a Sarah tivesse boas conexões e pudesse reverter uma situação, era mais fácil se ela tirasse um dos três, né? Então, para ela era negócio também, mesmo, quer dizer, uhum. independente dessa relação que vocês desenvolveram uhum. de, de afinidade, estrategicamente era bom para ela também que saísse um dos três, porque ela ia ficar com mais poder no ponto no, no, da uhum. tribo. Uhum. Muito. E o, o Rabone começa a ficar desconfiado com as, as, quer dizer, olha, tem um monte de gente aí de fora da tribo querendo que a gente se alie com o Pamplona, quer dizer, o que será que vai acontecer no longo prazo? Isso. Beleza, eles conquistam o Rabone. Como o Rabone... O Rabone, não. Como o Christian contou aqui no chá passado, é, o Rabone avisa para ele em cima da hora que o Álvaro Pamplona... Porque, como Eu você sabia disse... sabia disso. É. Como você disse, era difícil de quebrar ali o, a relação do Pamplona com, com o Christian. Tá. Beleza. Aí, é, só que a situação se reverte completamente. Quer dizer, você passa de aliado do da, da Sara e do... principal, né, da Sara e do Rabone você passa a não ter mais a Sara, porque ela desiste e você flipa pro Cris e elimina o Rabone como é que aconteceu esse, essa reviravolta aí? gente, olha, a Yarilo foi um desgaste muito pra mim no começo porque... eu tô imaginando. foi horrível, foi horrível mas enfim, é, depois que a Sara desistiu foi muito ruim pra mim, porque ela era uma pessoa que eu confiava muito e que eu gostava muito e eu fiquei muito abalado, o Cris até comentou isso, que a gente ficou abalado com a, com a desistência dela. E não sabia o que podia acontecer, então eu tinha que me reinventar no jogo, porque agora eu não tinha mais a Sarah para me, me passar informações sobre os meninos. Então, vamos lá. O que, que eu fiz? É, a princípio eu estava com o Rabone. Eu, eu estava com ele, mas eu, eu, não, eu sabia que o, que o Cris talvez poderia querer jogar comigo, porque o Rabone fez... É, ele de bobo, né, é, falou para ele, ah, vota no campo no, no em cima da hora e tudo mais, então, poderia achar que o, que o Cristian queria, queria trabalhar comigo. É, eu sabia muito que o, que o Rabone estava com o Cris, porque, pelo fato dele ter avisado ele, já, já mostra uma coisinha ali, que ele, quer, que ele quer trabalhar com o Cris, se, ele, se não ele tivesse, se não ele tinha enganado ele, então, eu sempre fiquei com, esse, com essa pulga atrás da orelha. Então, eu que... permaneci com o Rabone, porque, afinal de contas, ele me ajudou. Ele, se, ele, se ele quisesse ter votado com os meninos, ele teria votado e eu teria saído. Então, é, eu, ele me ajudou nessa questão, então eu estava com ele ali. É, o que eu percebi, aí comecei, comecei a conversar com mais pessoas de outras tribos e tal, é, e eu percebi que algumas pessoas gostavam muito do Cris. Acho que não tem problema eu falar dessas pessoas, porque elas já foram eliminadas, né? Então, é, eu comecei a conversar mais com o Lindo, comecei mais a conversar com o Rodrigo, comecei a conversar mais com o Gurgel e eu sabia que essas pessoas gostavam dele. Então, eu pensei, vou começar a falar muito bem do Cris, que eu quero me aliar, me aliar ao Cris para essas pessoas, porque eu sabia que essas pessoas falariam isso para o Cris. É, eu não tinha muita muita conexão com o Cris no começo, então eu pensei que se eu falasse isso para as pessoas que tinham conexões com ele... É, fazia um intermediário, tipo oh, a música Terra está falando que quer confiar em você. A música Terra está falando então, se todas essas pessoas falassem para ele, ele se sente mais confortável para trabalhar comigo. E foi, eu acredito que foi o que aconteceu mesmo. Então eu estava ali meio que com o Rabone, mas também fazendo um social com as pessoas que eu acreditava que eram próximas do Cris, para me ajudar se eu, se eu pegasse que o Rabone é, estaria mentindo para mim e voltar com o Chris. Então eu criei esse, esse laço com o Chris mas no inicialmente com com os aliados dele para ele para estarem para estar confortável comigo e sabendo que tipo ah ele não está falando para mim mas ele está falando para outras pessoas que, que me contaram então acho que eu posso confiar no Moscatelli então eu fiz esse eu fiz esse intermediário entre entre todos o e, e isso aí para você né porque o Raboni vota em você no CT, no último CT do Anilo, antes da, da, da absorção né é é como que eu é, eu inicialmente assim no, no dia do CT, eu estava eu estava meio que meio que pensando, tipo, vou voltar com o Rabone para tirar o Cris, é que o Rabone falava para mim que ia voltar no Cris. Então, eu estava meio que pensando nisso, de que o Cris seria eliminado. Mas mais para para noite, depois da conversa que eu tive com o Rabone no final da tarde, é, eu percebi que eu falava demais, eu, eu passava informações demais e ele passava informações de menos. Então, é, eu, eu, eu fiz uma pergunta para ele sobre um participante que ainda estava no jogo e eu senti que ele é, deu um pouquinho para trás e, e falou umas coisas que, que, eu, que, eu, que não era verdade. Então, isso é, eu, fiquei, eu fiquei com isso um pouco atrás da orelha. Então, eu pensei, eu pensei que talvez ele poderia estar me enganando. Quando, quando perdemos a, a, a prova... É, ele falou, ah, vou votar, fica tranquilo, vamos votar junto. Eu mandei uma mensagem pro Rabone, falou assim, a gente vai votar junto? E aí, eu, nem lembro o que eu falei, porque a gente tava tão nervoso. Não, eu falei, não me abandona, uma coisa assim. E, ele, e mandou só um coração. E eu, ao mesmo tempo, o Cris veio e falou, Muscatel, eu, é, eu vou votar no... O, o Rabone me ligou, mas eu vou votar com você. E aí, comecei a ficar desesperado, porque eu achei que os dois votariam em mim. <coughs> então... É, foi mais o time, assim, de, de, de, de, poderia ser um cada um votar em alguém ali, poderia muito ter acontecido isso, mas é, eu tive o time de, de, de, de saber que, que o Rabanne não ia votar em mim e acabei votando com o Chris acho que o Chris me ajudou né, nesse início tudo e eu também, na questão dos aliados dele, acredito que isso me ajudou muito e acho que foi isso que pegou. Bom. Sim. Bom, você já teve um início de jogo bem turbulento, você teve que se movimentar muito logo no início e. Foi muito. É. E assim, é, isso já deve ter mexido com você, porque assim, né? Galápagos faz quanto tempo, amigo? Ixi, já é 18 anos, faz 10 anos. Ah, então, direto do túnel do tempo, né? E a jogabilidade, todo mundo sabe, mudou bastante nesse período, né? Uhum. É... Como é que você sentiu isso assim? Porque assim você ainda aparecia de vez em quando para jogar, mas não tava jogando. Você não, não, não jogava coisa grande assim, fazia um tempo já que você não jogava Muito. coisa grande. A é... coisa que eu foi mano, Como é que você sentiu dizer, isso, nossa, a pressão do jogo? Horrível. O primeiro dia foi horrível. Mas muita gente falando. Não tinha e não tinha tribo no primeiro dia, né? Não tinha tribo, então. Ai, foi horrível, o primeiro dia foi horrível, assim, 24 pessoas falando com você, você tinha que dar atenção para alguém que você gostava mais, e aí depois teve as tribos, aí tinha pessoas que você não conversou, que você tinha que conversar, é, foi, foi ruim, ainda mais para mim, que, que, não, que não conhecia muita gente, conhecia muita gente de vista, mas nunca tinha batido um papo, foi mais desafiador isso, de, de tentar me, me conectar com as pessoas, não conhecia ninguém, assim, muito a fundo. Mas você acha que, tipo... Você, você curtiu? Você entrou na pegada do jogo? Ou você foi empurrada? Uhum. Ou você deu o seu jeito e, e jogou a old School mesmo? Como que você acha que, foi que você se encaixou aí nessa história? Eu acho que eu tive que trabalhar muito social. É, no começo, o, o, no, na, na justificativa do Pompolino, até falou que eu, que eu ficava muito off. Que eu trabalho 12 horas, tem dia sim, tem dia não. E, e eu sabia que eu tinha que focar muito no social. É, principalmente com a minha tribo, no começo porque eu sabia que eu estava em risco. Então, eu acabei deixando um pouco as pessoas, as, as outras tribos de lado para focar nisso. Então, é, eu acho que, que foi o social mesmo que, que me ajudou a, a, fazer com que as, a, a fazer com que as pessoas confiassem mais em mim. Hum. Bom, muito bem. Aí, estamos, então, no momento em que a Arila é extinta. E aí, vocês, você e o Cris tem que ir para duas tribos diferentes. E você vai para a tribo Zória que era uma tribo que a gente não estava lendo muito bem ainda e que eu acho, pelo pelo desenrolar das, das coisas, que foi uma tribo importante para você. Já era uma tribo importante para você nesse momento, quando você escolhe ir para a Já tem estratégia nisso? Já eram pessoas que você era próximo? Um pouco. Não vou falar, não vou falar que é muito, porque não, mas é, acredito que eu escolhi ir para a mas porque. É... Deixa eu ver como eu posso falar. Mas porque eu sentia que eu podia trabalhar com pessoas de lado que, por exemplo, só tinha duas opções, ou era Zória ou era a tribo é... Perum. Perum, isso. E aí o Gugel tinha acabado de ser eliminado nessa. nessa. nesse. Eu sabia que Jairo, Wesley e Rafa estavam juntos e que se eu fosse, eu ia ficar junto com o Hugo porque ele para meio os três estavam fechados, e como a Zória estava os três, os cinco unidos ainda, eu poderia arranjar umas, umas brechinhas ali e me encaixar ali no meio. É, então... porque na Zória não tinha CD ainda, né, não tinha, não tinha espaço lá porque o Luciano tinha desistido. Isso, aí eu, eu entrando lá, talvez eu poderia, talvez, confiar em mais algumas pessoas ali do que lá, que eu sabia que, tipo, os três já votaram juntos e que... Se, se a gente perdesse mais duas soldadas ali, eu seria o próximo. Sim. Bom, de todo modo, não é a situação mais confortável do mundo, né? Eu acho que nunca é. Quando você é, quando acontece assim de você ser... Da sua tribo ser extinta e você ir sozinho para uma tribo que já estava formada, com todo mundo lá cheio de relação que você ainda nem sabe direito o que é, nunca é uma situação confortável. E logo depois, pouco tempo depois, a gente tem aí a ativação da, da sua app, e Arilo ressurge das cinzas e o Chris te puxa para essa Yarilo aí nova. Aí tá, como que tava seu coração aí nesse momento? Já estava dividido ou, ou, ou não? Você, tinha, você chegou a pensar em ficar nova Yarilo strong ali? Não, eu acho que, que foi bom para mim ir pra, junto com o Chris nesse primeiro é. momento. Não, isso eu não tenho dúvida, porque... Primeiro de tudo, era uma tribo ótima em provas, né? Eu acho que uhum. se ninguém ativasse a fusão e não tivesse tido a desistência do Montoso, provavelmente vocês teriam chegado inteiros na, na fusão, né? Mas na parte estratégica era interessante para você também estar ali? Sim, com certeza. Eu estou amando que você não entrega o jogo, tipo, não fala exatamente as coisas, porque tem muita gente ainda envolvida, né, amigo, nas suas tramóias, tô sacando. É. É... é lógico que, tipo, eu tinha, é, eu sabia que eu podia contar com algumas pessoas da outra tribo, mas, para um jogo mais confortável, eu, eu acho que no começo, no, para princípio ali, de swap, estar com o Chris seria bom, Sim. por diversos fatores. Bom... Aí, o que que acontece? Eu acho que para a plateia, principalmente, acho que pro o cast talvez tivesse ali as pessoas que tivessem uma leitura um pouco mais realista. Mas para a plateia, depois de tudo que acontece com você e Cris, vocês eram lidos pela plateia como um F2 inquebrável, né? Tipo, é... O Cris, você, você, o Cris, quer dizer, tudo que vocês passam na Yarilo ali, né? O Cris fica de fora depois você e ele se juntam para tirar o Rabone, depois você vai sozinho para uma tribo, o Cris puxa de volta. Então, quer dizer, existe um aliado ali importante, né? É, uma, é um aliado importante. Você, pelo menos, era uma leitura que eu tinha, e acho que a plateia também. Aí, tudo bem. Beleza. O, o povo lá, eu não sei quem fez, isso ainda não apareceu, não sei se é público, não preciso me contar também, mas, enfim, acontece a troca do do Edu com a Marcela, que foi um movimento muito importante para dar uma quebrada também nessa, nessa suposta Yarilo Strong, que a gente viu que não estava tão strong assim. Uhum. Mas é isso, né? É... É a coisa de você não ir para o CT nunca. É bom que você chega longe, mas é ruim porque você não tem essas relações. né é, Acredito que, que se a gente fosse para um CT junto, quer dizer, se a gente fosse para um CT, se a, se a nossa tribo fosse para um CT, é... Estaria meio definido Quem seria o eliminado Entendi Então acho que, que eu não correria risco Se a gente fosse pro CT Tá, aí tem a troca E logo depois Alguém ativa a fusão uhum. <risos> fui eu Aliás <risos> Vamos falar nisso Amigo, eu tô falando eu tô, eu tô induzindo você a falar Porque eu sei que todo mundo sabe, né? Que foi você que Sim. ativou a, a fusão é... Com a fusão, aparentemente vinha um presentinho também, né? Sim, um rouba-voto. Era... É eu tô falando essas coisas porque eu não sei se a plateia, eu não sei se todo mundo tava sabendo disso. É, porque... acho que a plateia não sabia. É. Mas junto mas a com... o que sabia. As Quem estão... ativasse a fusão recebia junto um rouba-voto que provavelmente saiu no bolso aí do nosso amigo Mosca. Não sei, não preciso contar se saiu do seu bolso. Você put... Era transferível? Hum, deixa tá, no ar, tá. Vai deixar no ar, tá. É toma <risos> na entrevista mais misteriosa que eu fiz até agora. É... tá. Vamos falar um pouco dessa questão dos queridinhos. Então, você atira o Merge como queridinho e pega esse roubar voto. E isso foi uma constante no seu jogo, né? Eu acho que você tava bem posicionado de uma tal forma, ou, ou pelo menos assim. Não estava mal posicionado em nenhum dos lados do jogo em uma das alianças maiores do jogo que você foi para os queridinhos várias vezes né fui, fui três vezes e fiquei no top 5 seis e eu acho que isso é, é, é você foi a única pessoa que foi tantas vezes assim para o top 5 né no top 5, eu acredito que sim que eu fui tanto porque é, tinha um poder que eu queria ativar lá na, na, no exílio não podia porque eu não fiquei entre os dez piores. <risos> então, sim, sim. eu acho que acho que lógico que agora daqui pra frente deve, deve ser mais, mas acho que até o momento que eu saí, acho que eu fui a pessoa que mais fiquei no top, no top 5, sim. Muito queridinho, muito bem relacionado. Pra quem começou com o um povo reclamando do social, não tá bom, tá é. ruim, não, né, amiga? É sim. verdade. Bom, e aí acontece a eliminação do Cris com o Felipe. Que, o Felipe já tá óbvio também, né? Já todo mundo sabe quem foi que flipou, né? É, com o Felipe do do Ali. Bom, aí a plateia estava alucinada assim, né? Gente, por que que ninguém fala fez nada, etc. você tinha um rouba-voto? Por que que você não usa rouba-voto? E aí depois, o que vem a, o que vem a, a, o que emerge aí, logo depois disso, no, na sua eliminação, é que não era exatamente uma novidade para você, né? Que o queria ia ser eliminado do PT hum. anterior. Você tava. <risos> o que, que tava acontecendo, amigo? Então, é, eu, o Wally, né? Todo mundo sabe que ah, eu votei com, com o meu pessoal, mas eu sabia que o Wally ia votar é, é, na outra, ia votar no Cris, né? Então é, foi a gente. O Cris inventou de fazer uma ligação no, na, às 22 horas com todo mundo foi horrível, porque eu sabia e sabia, e o Wally também, que isso provavelmente ia acontecer da, da, da eliminação dele, a gente suspeitava que, que o Chris tinha um ídolo, então é, a gente... foi horrível a questão da, da ligação porque a pressão de estar ali e, e tudo mais, foi, foi ruim. É, eu posso contar por que, que eu fiz isso, sem sem dar nomes, acho que tudo bem. Ah. Uhum, depois que a gente... acabou, Depois que acabou a Yarilo, é, a gente... E depois que conta a Swap ali, a, só, a rodada, acho que a Swap só, rodou, só foi só foi uma rodada, só fiquei na tribo da Zora uma vez, uma rodada. Uhum. Que, inclusive Que inclusive fiquei, fiquei imune, que eu ativei a lá a fusão, a fusão não, ativei o um negócio lá que duas tribos ficavam imunes. E ativei a tribo que o Cris estava. E... O que, que eu percebi? Cris é uma pessoa muito fluente. Eu não sei se, assistia, se ele já conhecia algumas pessoas antes do cast e, e criou conexões com pessoas do cast do durante o jogo. É, quando, quando o Chris criou a, a, a Swap, eu, eu sabia que eu era uma das prioridades dele, mas que nem tanto. Que, que, que eu ficaria ali entre o terceiro e quarto colocado numa, numa lista dele. Isso é uma percepção minha, né? E eu sabia de outras pessoas que eram muito mais próximas dele e que, que, e que quando ele falou que ia ativar a, a Swap, eu tinha certeza que essas pessoas iriam para a tribo e foi o que realmente aconteceu, essas pessoas foram para a tribo dele. E eu sabia, tipo, desde, desde ali da, da Yarilo, do, do, do, do, do Rabone, que, que ele era muito próximo dessas pessoas. É, então é, é, é basicamente a mesma coisa que a, que aconteceu com o Rabone, mas com um pouco mais de intensificar, com mais, mais um pouco intensivo. Eu sabia, eu dava informação demais pro Chris e ele dava informação de menos para mim. Eu me sentia, eu não me sentia é, que ele que ele pudesse confiar em mim, por exemplo. É, uma vez que eu fui pro Exílio e ah, tá, o Griten me, me falou assim ah, você foi pro Exílio? Eu cheguei para ele é, e para o Edu Rodrigues e perguntei. Gente, grita, grita me perguntando se eu fui para o o que eu falo? E aí, ao invés deles darem a opinião deles, eles só ficaram, a decisão é sua, é você que, você, você que tem que saber o que você, o que você acha. Isso começou a me irritar, porque eu falei, porra, de aliados são esses? Que tipo, eu estou pedindo uma opinião. E a pessoa fica, ah, a decisão é sua, você que tem que decidir, é, não fala, tipo, ah, confia, não confia. Pensa direito, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, vamos, vamos, vamos discutir. E, e em muitos outros casos isso acontecia também, não foi só nesse. É, e eu ficava, eu ficava incomodado, porque eles não, eles não me, me, me passavam as informações, a, a, a visão deles do jogo. Quando é, eu, eu também tive uma, uma, uma fusão que era uma coisa que era tipo... É, trocar uma pessoa de tribo, né, acho que foi é, o que aconteceu aí com o Rodrigues e a Marcela, e eu pensei em ativar essa fusão na rodada anterior, e eu mais uma vez cheguei neles e perguntei, gente, é, eu, eu tava pensando em trazer o Ramon para cá e tirar alguém da, da, da, nossa, da nossa tribo para lá, e aí eu cheguei neles e falei, o que, que vocês acham? Eles deram meio que falaram um pouco sobre isso, mas falando, mas a decisão é sua, você que tem que decidir tipo, colocando as coisas nas minhas coisas, eu assim, senti que, tipo era uma ah, coisa o isso é? teria mudado completamente o né? se você tivesse ah. feito isso se você isso. tivesse parado o Ramon a tribo de vocês, teria então, era uma coisa que que, que pesava muito, que tipo é... o Cris não, ele, ele não chegava para mim e falava, olha, eu penso isso eu penso isso, eu penso aquilo é, eu cheguei a perguntar várias outras coisas para ele que agora eu não posso falar mais aqui que vai interferir no jogo mas tipo, em tal pessoa o que ele achava, e, teve uma vez que eu perguntei uma coisa de alguém e ele não, simplesmente não me respondeu tipo sobre essa pessoa então é, eu comecei a perceber que outras pessoas eu conseguia falar mais sobre isso e a pessoa conseguia me dar é, me passar de fato o que, que ela achava de tal pessoa de uma forma mais sincera então e o óleo o tem a mesma opinião sobre isso. Eu tenho certeza que ele também pensa assim. E acho que foi basicamente isso, esse desconforto de, de saber que ele tem, que ele tinha muitas conexões com muitas, muitas pessoas da minha tribo. É, não, é, eu, ele, eu sabia que eu não era a primeira e nem a segunda opção dele ali. E que eu poderia ser a terceira ou até mesmo a mesma quarta. Então, é, ali eu digo isso no, na, na primeira, segunda rodada ali. Talvez as coisas podem ter mudado depois depois, mas é, eu sabia que isso, que isso não, que, que, que não era uma, a prioridade, tipo, o F3 dele ali no, no, no primeiro. Eu sentia muito isso por todas essas coisas que eu, que eu acabei de, de, de falar, Sim. então foi um, foi, um, foi um dos motivos de, de, eu ter, de eu ter flipado, de não me sentir, é, de, de sempre eu passar muita informação, porque eu, eu, eu sabia que eu tinha que fazer isso para ter ele, para ter a confiança dele, mas eu não sabia, eu não sentia que, que isso fosse, era recíproco de informação. Sim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, quanta voz você teve na decisão de ser o Cris o boot? Você acha que ele era um boot estratégico para você naquele momento? Ou se tivesse totalmente nas suas mãos, você teria eliminado outra pessoa? Não precisa nem falar quem. Só se, se tipo, você estava realmente satisfeito com tirar o Cris. Porque assim. Ah. Eu posso tá, estar tá equivocado. Mas eu estava lendo ali que ele estava confiando bastante em você. Então eu li que talvez ele pudesse ser uma perda importante para o seu jogo ali. É, não, eu estava eu tava disposto a, a eliminar o Cris. Isso eu falava nos meus questionários desde da gente junto ali. Eu estava disposto a eliminar o Cris na, na fusão. Foi um dos motivos... O Cris é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele tinha conexões com as pessoas, e ele não falava, então é, acho que mais um fator, um fator decisivo para mim pensar nisso, foi mais essa questão de eu saber que ele tinha conexões com outras pessoas e ele omitia isso para mim. Entendi. E, bom, e outras pessoas faziam isso, conversavam comigo de um jeito mais aberto, que eu me sentia mais à vontade de ter essa troca. Bom, muito bem. E aí, tudo parece estar indo às mil maravilhas, né o alvo caiu todo em cima do Ali, né que é. foi o o Flipper, você estava ali, lindo, camuflado, achando que tudo estava indo às mil maravilhas. De repente, o que, que aconteceu? Como é que a sua eliminação se desenha? O que, que acontece? Que, que vaza que você estava sabendo disso? Que as pessoas decidem te eliminar, te deixar confortável, te fazer votar sozinho? Como é que se desenha a sua eliminação? E você com, com rouba-vota ainda. Ah. É, bom, é, eu sabia que isso poderia acontecer. Da questão do, de eu ser eliminado votando na Marcela sozinho. Talvez, talvez não eu, mas pessoas que, que, que fossem próximas de mim. É, e escolheram eu. É, eu, eu, eu não, mas eu não esperava mesmo que isso poderia acontecer. Embora sabia que poderia. E assim, foi ruim, lógico. A gente, a gente é eliminado, ninguém quer ser eliminado do jogo, por mais cansativo que seja. A gente quer sempre tentar vencer. É, em relação a... Eu achei um pouco... Os, os meninos fizeram uma, uma, uma chamada nas 22 horas de novo para o CT. E como eles sabiam que eles iam votar em mim e que poderia ter mais dois votos, né? É, para me eliminar. Então, eu quando quando saiu o primeiro voto, é, eu já sabia que eu ia ser eliminado. Porque eu sabia que ia ser os quatro deles e... E que duas pessoas é, fliparam. Eu sabia que era mais duas pessoas, porque eu já, eu já havia comunicado isso para outras pessoas que eu confiava mais. E, e sabia que, que, tipo, primeira vez que eu vou eu tanto que eu falei para eles, né? É, saiu o primeiro voto, eu falei: gente, vocês votaram em mim, né? E aí, tipo, ninguém falou nada, ficou ali um silêncio. Aí, tipo, eu falei de novo, eu acho que ficou um minuto assim, de. Eu, perguntando e ninguém falando nada. E aí até que falou, ah, votamos em você sim. Então eu falei, ah, então, então fui eliminado. É, Ele falou, não, calma, porque ainda tem mais leituras. Eles também estavam um pouco receosos, porque afinal eles estavam contando com essas outras duas pessoas que, que realmente fazia, iriam votar em mim, e, e aí acabou se concretizando. Eu achei, é, eu levei super na boa, falei inclusive antes de sair, falei para eles, falei uma, dei uma mensagenzinha para cada um, falei umas coisinhas é, que, eu gostava, que eu gostava deles, que tudo bem para o jogo tudo mais, mas eu achei é, um pouco de maldade, de crueldade eles fazerem isso, porque é, eles queriam se vingar, né, porque eu, eu votei no, no Cris, não, eu estava ali infiltrado, é, mas eu achei que foi um pouco de maldade, porque na, na ligação, na, na rodada passada, quem fez a, a ligação, quem fez questão de fazer a ligação foi o Cris. Se eu tivesse, se eu tivesse, é, ter, eu falado, gente, vamos fazer uma ligação, Sabendo que eu queria ser eliminado, é, é uma coisa, mas saber que, tipo, fazer a questão de que eu esteja lá na hora da eliminação, sabendo que eu ia ser eliminado é uma coisa programada, eu achei um pouco de maldade. Eu achei um, mas, um pouco de crueldade. Mas você não acha que tipo, era uma coisa? Quer dizer, eu tô tentando pensar com a cabeça das pessoas que fizeram isso. Que era uma coisa que se eles pensaram. Se a gente não fizer uma ligação, ele pode não se sentir tão confortável e usar o rasgavoto dele, ou enfim. Né? eles é. precisavam te deixar confortável também para você não fazer nada e voltar sozinho né sim é, sim, eu... é, isso é sempre difícil é horrível é... quem já teve uma chamada enganando ou sendo enganado sabe o que que é como é que é o sentimento mas às vezes para que a coisa funcione às vezes estrategicamente é uma é uma ação que... é eu não você sabe. Eu não julgo, né? É, se eles fizerem isso, se eles fizeram isso para para me deixar confortável. Não, não julgo. É, ou pro, até mesmo pela vingança, é, foi doce, né? Eles quiseram fazer isso, então eles fizeram. Mas eu senti que teve um pouco de, de crueldade, assim, de tipo, ah, vamos queimar ele na fogueira e vamos deixar e vamos deixar é, eu, até, eu, até, eu até me sinto um pouco mal porque eu, eu mesmo fiquei me autoconsolando para eles, tipo, tudo bem botarem em mim, não tem problema fazerem isso, sabe e, e aí depois de fora depois no, no outro dia acordando eu eu, eu pensei, nossa, foi um, foi um pouco cruel mas tudo bem não, eu não, tanto porque eu, eu não guardo nenhum valor ah, tá enfim, se eles realmente fizeram isso por crueldade agora eles vão ter que lidar com você no júri, né é, assim. sim é. É vai yeah, para a dinâmica que tu vai para a Mas eu acho, eu acho, eu acho super que foi, que foi mais por vingança do que por é, me deixar confortável, porque é, depois o Cris me procurou, falou que adorou a vingança, então o Cris acho que. Eu poderia saber que isso, que isso ia acontecer, ou até mesmo falar para eles, ah, fazem uma ligação e tal. É, então eu acho que foi mais, sim, por, por uma vingança do que. Uma, umas pessoas talvez menos, outras, outras mais, mas assim. É, eles, eu acho que eles estavam muito com o Cris, então eles eles precisavam fazer isso e acho que me vingou assim, eu não, eu não curto um pouco eu não curto essa coisa de jogo da questão de, de, de ser cruel é, enfim mas eu não julgo é, eu também é, ele é, é, a, ajudei a eliminar o crise e ele também ficou triste ele também ficou magoado é é mais a questão tipo da, da ligação eu não tive eu não tive a ideia de fazer a ligação na, na rodada passada então, é, eu não julgo Cada um tem o seu, o seu lado O Cristiano ficou super chateado E eu entendo, eu entendo Mas ao mesmo tempo eu fico pensando muito Na questão da crueldade Sim, acontece Amigo, vamos lá Você estava lá na sua casa Vivendo a sua vidinha tranquila Afastada dos jogos há bastante tempo Chega o senhor Vinícius Dávila lá no seu privado E aí, vamos voltar? Como é que foi? Como é que foi o convite? Na verdade, eu já estava esperando isso, porque eu cobro o Vinícius desde 2017 para voltar. Sempre quando abri uma inscrição, eu sempre falava, ah, eu posso voltar? Eu posso me inscrever? Ele, não, essa é, essa é só para é, gente inovada. Ou então, não, a próxima, a próxima temporada vai ser só de gente que... All Stars, né? sei lá. Então, é, eu já esperava que ele poderia me chamar, porque ele, ele, já, ele já falava isso para mim. Foi um dia, se tiver uma temporada de Second Chance, é, eu, eu chamarei você. Então, eu eu fiquei muito feliz por voltar. Eu queria muito ter a experiência de jogar, de ter essa experiência de, de, de tentar sobreviver. E eu tive, eu acho que eu passei por muito isso: é, experiência de blind, experiência de sobreviver, de estar tá ali, de estar tá reverter a situação, de fazer amigos, de fazer um social, de, de, de, de provas, que eu achei que foi muito bem nas, nas provas, na fase tribal. É eu não esperava, assim, foi uma coisa muito boa, eu fiquei muito feliz, porque eu não na, na, sei na, nas provas da Intribais, eu fui muito bem em todas as provas, então eu fiquei muito feliz com isso e eu sou muito grato pela oportunidade. Muito bom, amigo. muito bom. Que bom que vem em boa hora, né, porque às vezes também você fica esperando um tempão e quando vem o convite você tá, tipo assim, é, por aqui, aceitar né? tá, também, tá bom. que bom que vem. Isso. Não. Eu, eu escuto hora que o trabalho então se eu tivesse se não estivesse na quarentena eu não ia conseguir mesmo muito bem vamos para o nosso quadrinho final viu gente, eu, eu, eu escuto vocês estamos voltando ao normal, não vai bater uma hora hoje é, então vamos para o Ela Faz o Chazinho dela você já tem aí os nomes que você sorteou, primeira coisa que eu gostaria de saber de você, é, você vai revelar, vai revelar parcialmente ou vai manter anônimos os seus arrobas? Hum... Pode ir pensando, vai pensando nisso aí, porque eu acho que depende também do que, que você vai escolher, Isso, né? É. O Cris já escolheu sobre as velhinhas, então ele deixou para você o pedaço de bolo e o quem convida Para quem está acompanhando o chá do mosca, sem ter acompanhado o chado Cris, o que, que são esses dois novos quadros? O pedaço de bolo, ele vai aí eleger o critério dele, tá? Ela faz o chazinho dela. Ela agora, ele decide aí o que, que ele quer dizer. Ele deixa o primeiro, o segundo e o terceiro pedaço de bolo entre os arrobas. O quem convida, ele vai convidar, do, no, é, ele vai convidar alguns desses arrobas para a festa dele e outros não. A, a única regra é, não pode convidar todo mundo e nem não convidar ninguém. Tem que convidar pelo menos um, mas não pode ser todo mundo. Decide aí qual, é o, qual dos dois você vai escolher. É, vai do, vai da, do bolo. Tá. O bolo não, da, da, da festa. Do quem convida? Muito bem. E aí, você vai revelar? Eu sei eu... quem são os arrobas, um, dois e três. Se eu, reve... Se eu revelar os, os arrobas, eu tenho que revelar todos? Ou eu posso revelar um Você decide. Eu sou... Agora é você que decide tudo nesse tá. momento. E aí, são, são três. Eu posso, por exemplo, é, convidar, convidar dois e deixar um. Convidar dois um não. não. Isso. Então eu não posso desconvidar ninguém e convidar todo mundo. Isso. Ah... Mas tem que justificar, tá? Mesmo se você não for revelar algum, tem que justificar por que convida ou não. Acho que não tem problema. Eu acho que eu vou revelar todos. Hum. Então é... o primeiro que eu tirei eu posso por ordem, por ordem ou tudo tanto faz, né? É, pode. Agora você vai revelar, então todo mundo vai saber quem é. é quem. É, eu convidaria o Gritem para minha festa é, eu acho que o Gritem é uma pessoa que, que tem um jeito parecido com o meu eu gosto dele é, a gente conversou, a gente não teve um contato muito grande em relação ao jogo inteiro mas é, eu convidaria ele para minha festa, porque eu gosto dele acredito que é, é isso muito bem e aí tem o, o segundo arroba que seria o Jairo, que eu não convido para minha festa. É, eu soube de algumas outras coisas que rolaram pós... Eu... Você está tá se divertindo, né? É, eu soube de algumas coisas que aconteceram após minha saída e que eu não concordo nem um pouco. Eu torcia muito para ele, tanto que eu falei isso para ele. Eu, eu, gostar, eu, eu, eu gosto dele. É... Eu, dava, dava, eu eu me identificava com ele no, no atual jogo, porque eu via que ele queria muito sobreviver, queria que ele, eu via que ele queria muito avançar no jogo, é, e eu achava isso muito bonito, porque a Marcela aparentemente é uma pessoa que está assim, o um social dela não está muito bom, então, é, eu via que o Jair era uma pessoa que queria muito avançar, e, e na minha cabeça, se isso acontecesse, né ele seria eliminado, e a Marcela ia ficar, mas eu estava com muito uma dor no coração, porque é, eu preferia que ele ficasse do que a Marcela, no final das contas. Então, é, mas eu soube de algumas coisas pós-game que eu não curti, que, enfim, é uma coisa acima do jogo, assim, e que eu não acho legal. Então, é, eu não convidaria ele na festa, ele ia ali na, na portinha. E... <risos> é <a última. risos> e o último que eu sorteei aí, né, não fui eu que escolhi os nomes, né, foi, foi, foi sorteio. Que foi o Kleber, é... esse se eu pudesse enterrar, eu enterrava lá, é isso, eu não, não, não, não, não pretendo ter é, nada em relação a, ao Kleber, de no, contato, nada, é uma pessoa que eu não gostaria de, de conversar mais, no, no, em relação a, a jogo, a nada, e na, não tem nada em relação, tipo, eu sei que ele foi um, foi um eu deixei isso cl claro lá num comentário que eu fiz que ele é uma pessoa que, que que votou em mim e eu não não estou dizendo isso por caso por, por Flipper é algo algo outras coisas que aconteceram no jogo então eu não não não não convidaria o Kleber de jeito nenhum muito bem então ficou aí Gritem convidados, Jairo e Kleber desconvidados Gente, o, o Mosca falou, e eu venho falando isso para vocês Deixa eu mostrar Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui, olha O sorteio é feito antes Eles escolhem o um número, que eu mudo toda vez Então não adianta quem tá no cast ainda tentar anotar os números Porque vai mudar Aí depois que a pessoa fala os números, eu mostro quem são os arrobas E aí ela, ela segue a jornada aí dela Mosca, então chegou o momento aí de você fazer suas declarações finais, mandar um beijo para os seus fãs, para quem te escolheu aí no top 5, falar alguma coisa que você acha que ainda dá pra, ficou para ser dita ainda. Certo, vou primeiro agradecer você pela entrevista, gostei muito, queria muito falar um pouco mais do meu jogo, é, mandar um beijo para a moderação, para o Kaique, para o para o Kevin, para o VD, para o Yuri, para é, tem mais alguém? O Douglas, acho que só, né? De moderação? Meu Deus. Acho que e só, aí. né? Isso. E dizer que eu gostei muito, eu espero que eles tenham me, se divertido comigo também no meu, nos meus questionários e no meu. Eu sempre falava lá na moderação as coisas que aconteciam, mandava alguns prints de coisas. É... Então, agradecer também a eles pela oportunidade, pela paciência de, de jogar de, de moderar um jogo tão em uma temporada tão difícil como está sendo essa. É, mandar um beijo pra Sara que ela falou que ela ia ouvir a minha entrevista e que eu tô, eu inclusive comprei uma passagem para ir para lá, começo do mês que vem, para conhecer ela, eu vou quebrar a quarentena <risos> é... eu amo que a pessoa fala no meio do chá, vou quebrar a quarentena muito bom, Você ser cancelado, né, mas tudo bem Não, eu, é... acho que eu só tô aceitando mais uma boa e já tô... <risos> ela faz o destino dela, né, como diz é, eu acabo me expondo todos os dias, pego metrô e ônibus, então... Mas, enfim, é, pra Sara quer dizer que ela passou... A, a, o melhor presente do jogo foi a Sara é, Eu chorei muito depois que ela saiu, foi algo que mexeu muito comigo e que ela me ajudou muito no no, é, é, é, no começo do jogo, que se talvez não tivesse ela ali comigo, eu poderia... Se fosse qualquer outra pessoa que eu não realmente confiasse, poderia ter saído. Então, além disso, foi uma, uma pessoa que construí um carinho, uma amizade muito grande. Então, é, foi meu maior presente foi a Sara, é, mandar um beijo para as pessoas que que confiaram em mim no jogo, que até o, até, até antes de eu, de eu sair, que gostavam de mim e que eu é, pude me sentir acolhido e, e ouvido. Teve muitas, teve muitos surtos, muitos muitos bastidores ali de, de divergência de opiniões entre a gente, mas eu sei que a gente se gostava a gente é, enfim ai, dá, dá até vontade de chorar lembrar das coisas que aconteceram mas é, foi muito bom tudo tudo toda a experiência o, até mesmo os surtos que a gente tiveram os desentendimentos é, acho que valeu a pena em relação a, a, a, ao que eu passei com eles e não não guardo mágoa de ninguém acho que todo o assuntos que um assunto específico que eu que eu, não, que eu não queria falar e que eu já coloquei uma pedra uma pedra nisso. E em relação a todo mundo, o resto, é, eu não guardo mágoas de ninguém. E adorei jogar, adorei experiência, adorei tudo, adorei oportunidade. É, não guardo mágoa de ninguém, eu já falei isso, mas é, se o Cris estiver um pouco chateado ainda por isso, é, cada um tem os seus motivos para isso. É, não foi nada pessoal, inclusive eu acho ele um puta jogador, um cara muito inteligente, é, Extrovertido, engraçado é, Carismático, bonito é... Então É isso Muito bem, muito bem Amigo, olha Da minha parte eu queria dizer só o seguinte Eu amo fazer o chá e eu acho que as pessoas gostam De assistir também quem assiste porque é muito bom a gente ouvir as perspectivas de todo mundo, assim, sabe? Eu ouvi você falando do seu jogo, foi muito interessante, muito legal. Eu acho que você tem que sair, assim, com a cabeça super erguida, você movimentou o jogo para caramba. Você conseguiu fazer uma coisa que eu imagino, porque eu não, não acompanhei, não estava lá em Galápagos, mas imagino que pela sua saída precoce você não conseguiu fazer tantas coisas, assim. E, e acho que aqui você, mar, você sai marcando a temporada. É, o seu chá foi, assim... Muito legal o fair play, assim, sabe? Você. Eu acho que as pessoas tinham que aprender um pouco mais sobre isso, assim, sobre ser eliminado e levar uma boa, entender os motivos estratégicos. Obviamente, a gente sempre vai ficar chateado quando é traído, quando é eliminado. É. Mas entender que faz parte do jogo. É... Pessoas vão ter que ser traídas. Você entrou numa brincadeira que é isso, né? É. Você é, vai tentar... sobrar três, ou dois, ou quatro no final. É, não dá para você chegar em survivor e achar que não existe a possibilidade de você ser traído por uma pessoa que você está confiando. O jogo é sobre isso, entendeu? É. Então, acho que você. É... Foi muito legal assim, ver o seu fair play também. É... Vou mandar um beijo para Sarah também, que infelizmente eu não tive oportunidade de entrevistar, mas ela tá comentando chaz, ela está acompanhando, continua acompanhando a temporada, então. Eu fiquei muito feliz por isso. Beijo, Sara. E sobre as questões que nós estamos discutindo aí ultimamente, né, não só a de ontem especificamente, mas todas essas questões que envolvem o nosso universo, eu vou voltar a repetir. Eu acho que é importante que a gente aprenda com essas experiências para a gente crescer enquanto comunidade, porque esse grupo é um grupo muito importante e que precisa entender a força que tem aí se a gente se juntar pelas coisas certas. Tá bom, gente? Fica aí um beijo e espero... Olha, eu tô muito ansioso, porque eu acho que cada vez menos dá para entender, tá, tá cada vez menos óbvio essa merge, então eu tô bem ansioso pelos próximos chás, espero que vocês também. Um beijo, até o próximo chá. Tchau, tchau!